Hoje eu quero me conectar com tudo que me traga alegria Os meus amigos, a família, pensamentos bons Fica ligado até o fim do dia Hoje eu preciso me conectar com tudo aquilo que me faz crescer Compartilhar com todo mundo pra fazer valer A vida é boa pra mim para pra você Vem pra Unifique, a melhor banda larga de Santa Catarina Segundo pesquisa Anatel